Vasco, Bro, grande do senhor Omar Se o Cash é da Lens, criador, eu esfaquei a barriga do Bruno Mars. Ah, oh, para com isso, boto o berço no Bruno. Presta atenção, você quer trocar trocadilho, mano, você é meu aluno. Ele até falou de trocadilho, já pega a visão, façamos assim. Falamos uma tela do Bruno Mars. Ô oh, Bruno mas que rima bem ruim, já que você manda... Vendo. Ele quer fazer trocadilho, com o meu nome Desculpa se eu fui bruto Desculpa se eu me chamo Bruno É que eu evito MC Pajuto oh! Caralho galera, o que que tá acontecendo? E quando eu faço britalica é foda mano Eu acho que na prima boa aqui sem tô esquecendo Quando o MC acha que é rei É difícil Ele... Não foi ligeiro, viu como você não foi verdadeiro? Não tão gritando, não é pela modalidade, sim pelo dinheiro. Isso é que tá acontecendo, presta atenção, Você sabe que eu sou capaz. Acho que você não tá entendendo o meu jogo, porque minhas rimas estão muito mais eficaz Não, ela não é eficaz, é melhor você lida, com agora e depois você dá uma lida. o mano, que essa porra é pelo dinheiro, mil conto pra tu não é nada, mil pra mim mudar minha vida. Oh! Não disse que isso não muda a sua vida Por isso meu mano não, não faz o Só que isso é batalha em cima da partida Esse dinheiro aí ajuda vários MC Só que isso não tinha na minha época Vazia. É claro que ela não tava vazia Pega a visão desse momento, você se atrofia Eu te mandei pra Malaja, você fala pra asa Porque você rimou com vidro e sua vida é vazia O bagulho é muito louco, eu tô pesado E amanhã, você vai tomar o que? Eu estou nazil Nessa batalha, tô na aldeia, eu não estou nazil Olhei pra o seu cérebro e disse, estou vazio Uou! E eu as palmas Vamos, <risos> vamos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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pelo visto ele tá mandado, esse terceiro round foi bem forçado. Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você, faltou você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero. Terceiro duvidoso, claro, foi 2 a 0. Aí você vai vender, o menos que te pende. Dois a ponte que é foda, só pra que se rende. O que porra vai se fuder Não acertou a punch que acertou Foi o JP Porque cê sabe meu mano que nada se acostuma Se não botar Detroit Você não acerta uma Acerto Daya Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro o tiro vem fogo de cobertura Meu mano você é um bosta O um tiro de cobertura você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui eu só putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente você não bate Só assim pra ganhar de mim oh, oh, oh, para você de mim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 Então pega a visão que agora o couro come Vou acabando contigo, cê bate de frente, não é sujeito homem Ei. Esse é o salvador da rima, que tá com o microfone Você salva a rima, mas quem que vai salvar o salvador do Johnny? Ei. Se você souber, você me fala Poucas palavras, poucas ideias, mas nunca é pouca bala então bota cheio e vai voar tudo na sua cara sem gracinha E vai ser a primeira pessoa que vai ter a cara pra dentro que é a minha oh! E aí, salvador, tá achando que é forte Rock tá achando que é um coiote, oh! Com todo o respeito meu mano, sem caô, oh, estilo coiote foi o único som que o mano Brown denunciou oh! Porra, sem neurose Aquela ali porra tá de neurose sem neurose, sou inteligente, aí esse é teu, de tanto que ficou com a cabeça quente. <risos> <risos> Primeiramente, meu truta, vou te falar uma fita aqui no ataque. Você tá fraco pra bater de frente com o de sampa, o famoso mantraque. Você falou quem que vai salvar? Sinceramente, você tá de negócio. Essa rima aí é mais antiga do que você veja no horloche. você <risos> <risos> <risos> <risos> Falando que eu não sou coiote, o Mano Brown me denunciou Na verdade foi o contrário, pra cantar no palco ele me chamou Vou falar a fita neutruta, o meu som é igual um assalto Você reagiu, um, dois, foi pro saco Você uh! tá, tá ligado, você não dá trabalho Sinceramente neutruta, Salvador te mostra que é o instantrário oh, Ó, rima que é boa, que você não tem o jurado falou que você tinha que começar. Mas você me falou que era melhor a gente tirar e poupar. Eu tô ligado meu truta, que aqui você não tá pronto para o barco. Já entendi qual é o seu problema, o Johnny não sabe fazer um ataque. Ele perdeu, não parou e papa mim. Agora ele vem meter esse louco aqui. Porra, Salvador, deixa de ser vacilão. Morando no condomínio e não deixou de ser é. chorão. Rapaz! Tá falando muito de mim, não aparece no clipe Se quis antes, deu vaga de emprego na minha equipe ah, ah, esse maluco tá mandado Porra, eu quero que se foda sua produtora Eu com meu suor, eu construo a minha gravadora Ele E que é. se fodar ninguém, não desmereço ninguém oh. Meu malu, se acostuma isso vocês pediram mais um round pra ver ele não rimando porra nenhuma oh. não, mano, cê deslize, eu rimava no trem, hoje eu só Três, foi pra gravar clipe. Não, Deus, vou te falar, você tá ligado, essa aqui é a batida. Eles só viram mais um rádio, você falando da minha vida. Não fui gravar clipe, fui fazer um documentário falando da vida dos ambulantes. Que por sinal sou bem mais que você, você não serve nem para ser traficante. Deus, muito obrigado por eu não ter virado traficante um dia. Porque como salvador é tudo que o sistema queria. Vá tomar no cu, nesse round você rimou muito mal família É, eu sei que podia ser quatro, mas só mando duas Eu não sou o Ice Cube, mas eu sou o dono das ruas Por isso cê flutua, essa revanche como? Você pegou no Ana Rosa, então essa revanche é sua A revanche é minha, é sua Eu vim das leis das ruas Ana Rosa ou eu te bato nas ruas Porque esse nem MC, vai banhar pro Yogi que é Fica frio aí Fica frio aqui Porque eu sou mais pra frente Você não entendeu Minha rima é aguardente É por isso que eu sou a nascente Os MCs falam fica frio Mas a minha mente grita quente ha, A sua mente tá quente Pode vir com a sua rima descendo igual água quente Mas eu provei que eu tenho bala no frente Eu fico a sua mente Pra provar que o Young é chapa quente Então vai tomar Chapatinho, é a chapa do Messi, você toma no cantinho Não existe sangue frio, eu tô devagarinho Eu sou gelado, bochecha, eu trabalho sozinho Você trabalha sozinho, mas só que na batalha você perdeu meu menininho Sabe por quê? Leve seus níveis, também trabalho sozinho Mas conto com a ajuda desses incríveis Eu também, conto com a ajuda desses incríveis Mas nenhum desses incríveis alcançaram esses níveis Por isso que eu tô nos caça essa porra é o um caça oh! Você pode caçar um caça Mas só que ser é um rato Você é que é um patife Sabe por que você não é MC? caça é um jogo de sorte Por seu azar você trombou um com um o oh! Yonge E aquelas palmas é, é, é. Você fala que você tem o dedo de pau, mas na verdade eu aqui uma falho Toda sua rima que usou infelizmente não serviu de quebra galho Você falou que era até o Fantástico, só que ela é aqui que é o gueto Você pode ir até ir para o Fantástico, que pra ganhar de mim você tem que chamar seu quarteto O meu quarteto! Não... Agora cê tomou e foi em vão Quarteto Fantástico foi a sua referência Mas eu te botei em um caixão Porque eu queimo a plateia igual a chumando Você é a mulher invisível, eu sou elástico Agora você tá apanhando pro meu pão então Olha, faltou um, que coisa, não? Nossa, tudo bem, só que você sabe que Eu vou além esse daqui que é o palpite Na verdade não apanho pra você Mas pelo jeito hoje em dia você tá apanhando pro poupite Você tá com sua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 Inveja porra nenhuma Prefiro ser devagar Mas manter meu conteúdo Eu não falei a receita de bolo Que você falou no Speed Flow Antes aqui de você cair Então agora eu tô passando Uma outra receita Essa é uma forma de vergonhar Uma MC Hoje ele tá devagar Mano, cê sabe que esse daqui é o Kyle Até porque Pode falar Que você não manja nem de freestyle Hoje ele tá devagar E o é rapidão Por isso que Esse é o inverso Até um que já ouviu essa rima Hoje cê fica patete Que eu te faço engolir o verso Agora aqui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 Tamo junto, é nós, falou Rima Sologado aqui.